Esse vídeo aqui ele tá meio atrasado, mas eu queria muito trazer pra vocês porque é sobre um mod do Ghost Recon clássico. E esse mod ele deixa o jogo totalmente dublado em PTBR. É, isso muda totalmente a experiência desse jogo, ok? É, esse jogo ele já é incrível, né? Na verdade. Eu gosto muito dele, pra mim é um dos melhores da franquia. Vamos dar uma conferida. Bem-vindos a Tiflis, senhores. Espero que tenham conseguido dormir um pouco durante o voo de Bragg, pois temos muito trabalho pela frente. A situação é a seguinte. Fomos deslocados por solicitação do governo da Geórgia para ajudá-los a enfrentar os rebeldes em sua fronteira com a Rússia. Nossa área de operações será a região autônoma da Ossétia do Sul, 3.900 quilômetros quadrados de pequenas vilas e áreas desertas de relevo acidentado. Os Ossetianos vêm combatendo o exército da Geórgia há anos, mas ultimamente os ataques têm aumentado vertiginosamente. Washington acredita que os russos engendraram a escalada atual como desculpa para invadir e anexar a região toda. Nosso trabalho é eliminar as bases da revolução antes que ela ocorra. Nossa primeira missão é um ataque contra a base rebelde nas montanhas do Cáucaso. Um líder rebelde chamado Bakur Papashvili vem atacando comboios militares no rio Terek. Vocês devem primeiro eliminar seus postos de guarda e depois atacar o acampamento principal. Poderão encontrar Papa Chivilli nas cavernas no topo da montanha, onde ele estabeleceu seu centro de comando. Capturem-no com vida, se possível, mas lembrem-se de que ele não se entregará enquanto todos os seus guardas não tiverem sido eliminados. Ok. Meus Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou William Ruff. E hoje é dia de falar com vocês aqui sobre esse mod incrível que vocês já deram uma olhada aí na introdução, a introdução da missão, né? E muita gente não conhece esse mod, né? Só que ele vale sim muito a pena ser testado, ser jogado, o jogo é baratíssimo, tá quase de graça, então vale muito a pena dar uma conferida. Mas antes, se você é um guerreiro novato por aqui, já peço que se inscreva no canal importantíssimo isso, já se inscreve aí para você não perder absolutamente nada, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo, a gente fala aqui sempre sobre jogos de tiro, então se inscreve aí para não perder nada, beleza? Isso aqui é uma coisa super interessante, ó. dá uma olhada aqui, que são os Ghosts que a gente tem à disposição, a gente pode montar o nosso próprio squad. Olha aí, tem vários aqui, cada um tem ali as suas atribuições, a gente tem aqui é, três tipos de, de squad diferentes, o Alpha, o Bravo e o Charlie, aí a gente só vai escolhendo os Ghosts aqui, lembrando que eles vão evoluindo, tem um sistema de progressão, um RPGzinho aqui e tal que você vai adicionando pontos, conforme você vai finalizando as missões, os Ghosts que finalizam as missões, né, eles vão ganhando pontos, por acaso morrer em alguma missão, ele não ganha ponto nenhum, é super interessante mesmo. E aí você pode montar aqui, ó, o fuzileiro, a gente tem o suporte aqui, a gente tem os atiradores, tem o demolidor, que são os granadeiros, enfim, é bem interessante mesmo. Então, senhores, hoje é dia de trazer para vocês aqui mais uma gameplay em Ghost Recon, dessa vez no Ghost Recon clássico, ok? No Ghost Recon lá de 2001, primeiro Ghost Recon de todos. Beleza, então embora. Então Olha aí, só lembrando que esse jogo aqui, eu já tinha falado no outro vídeo lá, mas só para deixar claro aqui, nesse jogo nós não jogamos com quatro operadores, nós jogamos com seis, e a gente pode alternar entre cada um deles, o que é, claro, super interessante. A gente tem um mapa aqui, a gente pode navegar, né? a gente pode posicionar as equipes. A gente pode separar as nossas equipes em até três squads, o Alpha, o Bravo e o Charlie. Aqui no caso eu só escolhi dois, eu estou indo só com o Alpha e o Bravo. Então dois vêm comigo e mais três eu posso posicionar onde eu bem entender. Eu já tinha jogado esse jogo há muito tempo atrás, evidentemente, só que há alguns meses atrás eu descobri esse mod aqui que deixa o jogo totalmente dublado e isso é muito bom. Eu lembro que quando eu joguei ele, eu joguei totalmente em inglês, não entendi nada, depois eu joguei ele com legendas em português que já deu uma melhorada e tal, depois eu fui aprendendo inglês, mas realmente tem bastante tempo uh, que eu não jogo, né? Só que dublado, pô, é uma vibe completamente diferente, né? Inclusive para que as pessoas possam entender melhor a história e tal. E sem falar que essa é, sem dúvida, uma das melhores histórias da franquia. Eu já fiz vídeo a respeito desse jogo aqui. Então se você não conhece ele, né? Não sabe right. os detalhes dele, como ele funciona, a história jogabilidade e tudo mais dá uma olhada nesse vídeo aqui vou deixar no card aqui em cima também então clica para dar uma olhada lá o okay? que eu fiz sobre outros vídeos da franquia também além dele né do Ghost Recon 2 é, aqui eu nem preciso dizer que os gráficos estão tão bem datados né infelizmente jogo de 2001 mas é um jogo impressionante realmente um jogo muito bom beleza a equipe bravo já passou Oh, só uma coisinha aqui, <risos> removi a arma, que na verdade é a interface do jogo, a, a real, né, é essa aqui que vocês estão vendo Aquela outra com a arma na tela foi uma gambiarra que eu fiz aqui, okay? mas vocês baixarem não vai ter a arma na tela Infelizmente, como eu disse, é um jogo de, de 2001, né? então muitas coisas estão bem datadas Olha, tem um inimigo ali na frente, está um barricado eu vou acionar aqui o meu atirador Pronto Agora é só esperar eles posicionar ali Olha lá Show Beleza então A Mesma coisa né Vai mudando, olha lá Ele Alertou os caras ali meter bala neles. Na época que eu joguei, eu consegui finalizar ele na dificuldade Elite, que é a maior. Mas mesmo no normal, ele é bem complicado. Bem complicado mesmo. Aliás, eu acho que esse é o jogo mais difícil de toda a franquia. Acho que nenhum chega nem perto desse aqui. Principalmente no Elite. É pra passar raiva mesmo. É a Ficar esperto. Esses inimigos eles ficam barricados assim no meio do caminho. É e o esquema é esse: é sempre ir trocando, muda a perspectiva. Ao longo do tempo a gente vai pegando a manha, né? E aí. Nossa! Tomei um headshot aqui, aí ó. Eu tô jogando normal aqui, eu não tô jogando no Elite. Eu coloquei no normal só pra poder mostrar mesmo a vibe do jogo e tal. É incrível, é incrível. É, esse jogo é bem difícil, bem difícil mesmo. Só lembrando que quem tiver interessado em jogar, ok? Quem tiver interessado em jogar com esse mod, manda mensagem pra mim lá no Instagram, ok? Manda mensagem lá ou enfim, qualquer outra rede social aí do canal. É só mandar e aí eu mando o link. Eu não vou deixar o link aqui embaixo porque o YouTube é, é cheio dessas coisas aí. aí de repente eu, eu deixo o link aqui e os caras, sei lá, diminuem o alcance do vídeo, vai entender. Mas manda mensagem pra mim lá no Instagram ou no Twitter ou enfim, em qualquer outro lugar. Nossa, cara, os caras não erram um tiro é, Beleza, então é isso é. Essa gameplay aqui não foi pra, pra mostrar Grandes recursos e tal Foi só pra poder apresentar o mod mesmo Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado E como eu disse, quem quiser jogar com esse mod aí É só me chamar lá no Instagram Beleza? Forte abraço a todos Foco um na missão E até a próxima